e um vocativo do mesmo, pois trata-se de uma obra que interpela o leitor. Como que dizendo esta é a tua sociedade, tens que fazer alguma coisa por ela. A forma como vemos a sociedade portuguesa e não só relatada nesta obra convida-nos realmente a ter que fazer alguma coisa pela sociedade. Encontramos em Finhane Histórias que, que nos fazem refletir sobre questões pertinentes, mas que por vezes nos passam completamente ao lado. Apesar de, dia a dia, nos ir dando, praticamente, retadas à cara, mas que nos passam, às vezes, por nós desligarmos, nos passam completamente ao lado. Desde a subtil questão da incompreensão do outro, por desconhecimento completo do seu percurso de vida, a questão da escravatura moderna, passando pelas questões de delinquência juvenil, drama familiar e da ilusão associada à imigração. Ao lermos a obra, encontramos uma série de personagens deste tipo que, representando um determinado grupo social, nos intrigam. Fazem-nos mesmo pensar se nós estamos a ser relatados por aquelas personagens. Se nós não agimos exatamente daquela forma. Compreendemos e aceitamos esta obra como um retrato social fiel e atual quando nos apercebemos da descrição que é feita, por exemplo, da cidade de Lisboa. Identificamos-nos de tal forma com o ambiente que é relatado e vemos-nos claramente a fazer parte dela. Quem ler, tiver a oportunidade de ler a obra vai claramente perceber isso. E essa capacidade que o autor tem de nos arrastar para, para a obra é, na minha opinião, claramente o é claramente um, um mérito do autor que é conseguido através da linguagem leve e clara. E como estava a dizer, no meu entender, este é o principal trunfo do Emílio Lima enquanto romancista, ir convidando o leitor Quase sempre a querer saber mais sobre, sobre o livro, sobre o que vai acontecer. O Finhane tem ainda o grande mérito de conseguir relatar duas sociedades, que a priori seriam consideradas desiguais, mas com um forte aspecto em comum, nomeadamente a inversão de valores sociais. O autor... Alenca-os quando fala da sociedade portuguesa. Vai nos mostrando claramente uh, esta inversão de valores. E quando entra no relato da, da sociedade guinense, claramente ele parece que escancara claramente essa questão de, de inversão de valores. A, a obra, como estava a dizer, está. Descancadamente, completamente desta questão de, de inversão de valores. Revela-nos claramente que os exemplos que vêm de cima são os piores possíveis. Revela-nos que tal como as pessoas, a desonestidade, a corrupção, a ambição desmedida e a inconsciência estão a perder a vergonha, estão a ganhar e a tomar as ruas da cidade de Bissau. E não só. Ele não se sente só em Bissau, o que é hoje para nós guinenses uma novidade é uma novidade claramente que esta obra nos traz que essa questão de, de, de, de inversão de valores que é tão acentuada em Bissau por ser a capital do país já não se vive só em Bissau é também transportada para o interior do país e esse romance mostra-nos isso claramente mas por outro lado a obra também mostra-nos que as nossas ações individuais podem fazer a diferença. Mostra-nos isso tanto no relato que faz da sociedade portuguesa, com as, as, as práticas do, do médico, do Paulo, mostra-nos claramente que as nossas ações individuais podem fazer a diferença. E mostra-nos isso quando relata a sociedade da Guiné-Bissau. Aquela questão que o Finiani faz, o Fignani faz uma gravação e divulga no rádio a questão da, da corrupção, é uma ação individual, mas que fez toda a diferença. Isso é, mostra-nos claramente que as nossas ações individuais podem fazer a diferença e nós temos que ter a consciência disso. Porque só tendo a consciência disso é que podemos realmente praticar atos que possam marcar diferença pela positiva numa sociedade portanto sem me prolongar mais porque o doutor Filomeno depois vai apresentar com, com, com mais detalhes a obra em si uh, gostaria apenas de, de dizer que está nas nossas mãos comprar o livro fazer dele um sucesso para que o seja depois traduzido em várias outras línguas, essa é a possibilidade, está nas nossas mãos fazer, construir uma sociedade melhor. Obrigado a todos, passo a palavra. Obrigado. Emílio Lima, sinceramente não tinha nunca, ainda, estado com ele, fisicamente. Cruzamos no Facebook, afinal contas, o Facebook é a maior família do mundo. <risos> Passamos, olhamos para certas pessoas e eu estava aqui sentado e estava a reconhecer uma pessoa que está no fundo, que eu gosto muito de cruzar com ela no Facebook, e às vezes as pessoas passam e parece que nem sequer dão conta. E estamos realmente num planeta onde parece que toda a gente está a correr, o livro conseguiu parar um pouco. Eu revejo-me e muito neste livro, e eu também conheço Portugal, estou em Portugal desde 81, vim para estudar, terminhei o curso em o portanto, também passei algumas coisas de aqui no Finham, não sei como pronunciar corretamente. É mesmo Finha. A finane. Eu revino muitas vezes neste livro. Primeiro porque na quinta-feira fui assim invadido por uma gripe fulminante. E eu pensei, Bem, não vou ter forças para isto. E a minha mulher disse só, pá, deixa isso. Não podemos dar os pés. Se tiver conforto, digo qualquer coisa. Eu disse, meu, meu Deus, será que o efeito psicosomático que está acontecer a mim também porque este fim de ano vocês vão ver que era a vivia na rua e passou por uma grave crise não é? uh, também constipação gripe e outras coisas eu pensei até que ponto muitas coisas se encontram quando precisamente nós imaginamos que estamos tão distantes Tão afastados da realidade do sofrimento que nada connosco acontece. E é mentira. Não é? O povo costuma dizer que o pano cai a União cai caia nova. E é bom que a gente tenha, de vez em quando, os olhos bem abertos. Finhado, para mim, vou retratar a questão. Há aqui três pontos ou quatro que eu quero tocar, porque senão depois também, uma leitura rápida, não dá para dizer muita coisa. E é, bom, e, é, e é bom que assim seja, porque senão o livro continua na prateleira e não convém ao nosso jovem escritor. É bom que as pessoas compre o livro e que pensem com o livro um pouco. Este livro, eu acho um livro pedagógico, um livro muito bom, um, um livro que devia ser, servir de base para muitas leituras em relação às pessoas estranhas, as pessoas estranhas, entre aspas, as pessoas que não são capazes de pensarmos que, por exemplo, na Europa dos 27, Existem 32, 32 milhões e meio de pessoas que vivem onde não nasceram. Eu sou uma delas, e aqui nesta sala, se calhar, somos para 80% de pessoas que vivem em Portugal não e não nasceram neste país. E isto levanta uma grande questão é? em termos de futuro, por exemplo. Como é que nós imaginamos uma sociedade? Não é só uma questão multicultural, até porque não é porque nós estamos aqui todos juntos e de várias nacionalidades, que nós convivemos um com o outro. Isso é mentira. A interação, do ponto de vista psicológico, físico, etc., eu posso estar com uma solidão terrível e estar dentro do estádio da Alvalada assistir, assistir a um grande concerto. Estou sozinho na multidão. Por isso mesmo, parece-me. Importante frisar este aspecto. Nós, eu quando cheguei a Portugal passei por dificuldades de adaptação. Não foram dificuldades do ponto de vista físico, material, económico e financeiro. Até porque tinha uma bolsa de estudo e também tinha uma tia direita em Valadares. Então, rapidamente, comecei a engajar. Mas havia outra questão, a questão emocional a questão afetiva, tudo que tinha ficado para trás. E esta realidade bate-nos a porta constantemente, essa realidade é tão real que nós não somos quase nada se não sentimos, se não assumirmos um pouco daquilo que somos. Não é? Nós sabemos também, por assim dizer, eu sou um profissional, sou mental, sou psicólogo, clínico, e há aqui alguns aspectos que eu penso que devia tocar um pouco sobre eles. Nós, por exemplo, quando uma pessoa sai de um país para o outro, é evidente que faz contacto com novas culturas. Isto pode afetar o indivíduo. Ninguém se lembra disto. Nós chegamos, por exemplo, um grupo de duas terceiras e tal estudantes, não houve ninguém que se lembrasse de apoio psicológico. Afinal de contas as pessoas estavam a virar. Só a temperatura de 40 e tal graus era aqui ainda por cima <risos> no momento, uma, Numa altura de inverno aquilo já era uma grande com que não mão Para não aparecer rir-se Mas isso é para dizer que há alguns problemas o Primeiro, o número um é a saudade E a saudade pode trazer depressão Uma depressão estrutura-se uma tal boa mesmo que não aconteça isto, uma depressão profunda pode levar a suicídio, a insegurança também pode acontecer e pode haver, inclusive, medo. A pessoa que sai de uma sociedade onde não está habituada a conviver, não conhece, não é? há toda uma estrutura que pode organizar-se em termos de fuga para a frente, fobia, etc, etc. Há de facto muitos aspectos que nós podemos tomar em consideração se quisermos pensar que num país. É Onde há imigração. E neste momento a imigração está a ser cada vez maior, mesmo em Portugal. Repare uma coisa: quem são as pessoas que estão a imigrar primeiro? É como lá na Guiné-Bissau, ao contrário daquilo que politicamente se diz, que os estádios é que fogem. É Não é verdade isso? Os fortes é que imigram. É verdade, os fortes é que imigram. Os fortes. Porque a coragem não é só física, aliás, a coragem que é precisa é mais psicológica do que física. Neste momento em Portugal, quem são os que estão a arrancar primeiro? São os fortes, que deixam a família. Vão primeiro testar o terreno, são os fortes. Têm uma profissão, vão e vão batalhar noutro terreno. Pode-se chamar as gente assim, de fraco. Aliás, Portugal foi uma potência no tempo do descobrimentos. não tenho dúvida. Conhecem muito bem a integração e são fortes, como as pessoas que estão aqui, que deixaram tudo. Outros não voltaram por razões políticas ou sociais que não vale a pena perder o tempo em relação aqui na bissau mas também não temos moralmente 100% de razão para estar a dizer isto aqui na clube, porque também poderíamos lá estar. E se tivéssemos todos chegaria até o ponto em que chegou? Talvez não. Uma grande coisa que toda a gente precisa quando é imigrante é a ferramenta, que é a língua, que é um grande escadote para a gente chegar a muitos quatro. E nós estamos hoje perante uma apresentação de uma obra, uma narrativa, com bastante ficção, não é? Um livro muito bonito. Alguém, a Marguia, literatura em, africana em língua portuguesa. Eu acrescento literatura africana, de expressão africana, em língua portuguesa. Por isso mesmo é que no grossoário, mais à frente, nós temos palavras como fingani, palavras como, por exemplo, caldo de tcheren, coxochido, e etc. Nós sabemos que são expressões africanas. São coisas, do ponto de vista cultural, não só, existem naquele meio, naquela sociedade. Eu prefiro ouvir um guinense sartreol, a dizer caldo de Tchérim do que caldo de Xarel. Como prefiro também ouvir um alemão a dizer, quando fala português, vou ficar irritado. A gente percebe que não é de facto o português, está ali, não é? Com é? aquela dicção bonita na língua, isto não é um problema, mas é dizer, espera aí, eu tenho todo o direito de ter uma dicção diferente. Eu tenho todo o direito de pronunciar de nenhuma maneira. E tenho todo o direito inclusive de ter uma dificuldade de articulação, como tem um professor Dr. Carlos Silva, por exemplo. Não é? Que nada as coisas, não é? Podia eu ia fazer terapia da fala, como há muita gente que tem, não é? E não dá com a inclusiva. Não há problemas disto. Mas nós estamos perante uma literatura escrita numa língua... A língua é fácil, muito difícil, mas muito bonita. Tenho que achar a língua portuguesa a língua mais bonita, porque realmente falo português desde desde, como falo meu dialeto, outros também. Mas isso é para dizer que, de facto, nesta língua, nós temos que nos encontrar, nós temos um espaço de diálogo muito frondos, porque é aquela que nos leva à alma, é aquela que nos ajuda a enervar, é aquela que nos ajuda a sofrer, é aquela que nos ajuda a chamar a atenção, a defender, a falar, a dizer o que a gente pensa. Que é a língua real. É a, é a língua, que este jovem de facto tem aqui e vem-nos mostrar como se fala dentro da cabeça de cada um, porque não é possível lermos sem nos ouvir. Basta conhecer uma palavra. Podemos dizer mentalmente, mas se prestarmos atenção, parece que há uma implosão. Não é? Às vezes a gente diz, eu estou a falar aqui, é um fenómeno explosivo, vocês estão a ouvir, mas há um outro dentro de mim que é implosivo. E se calhar é isso que também ajuda. O português está em África há mais de cinco séculos. Nós aprendemos muita coisa, muita coisa errada, inclusive nas faculdades. Aprendemos, ouvimos muitos bucos trazem fazem conceitos de raça, o que é uma mentira. Raça não é um conceito para nós definirmos raça branca, raça negra. É um preconceito, exatamente. Mas por, não sei porquê, Toda a gente sabe isto, pelo menos as pessoas que, de facto, estão a ensinar os outros e um nível superior, mas toda a gente continua a repetir isso. E o final realmente foi vítima não só do racismo, da xenofobia e do das diferenças a outros níveis, etc, etc, etc. E chegou um ponto que este homem parecia louco, é impressionante. Este homem aqui faz uma analogia, ele foi, uh, parecia uh, que fizeste-me lembrar de um antigo professor meu, o professor Pio da Abreu tem um belíssimo livro, como se tornar delinquente, delinquente delinquente, como se tornar doente mental, e o final parecia, de facto, doente mental, até que chegou um ponto, tanto ele como o são duas histórias que se encontram, e é incrível como essa história, Avança de tal maneira, em dois momentos, uma coisa que este livro tem, este livro agarra o leitor desde o início. Isto é importante. Eu estava com muita gripe, lida sentada a 60 páginas e depois fui dormir. E no dia seguinte fui ao limoeiro, tirei ali limões, tirei folhas e páginas e aquilo, fui ao porto, tirei mel, misturei, sem exagero, um litro e então, tal. Deixar o de para estar aqui sentado. Eu, eu não podia deixar de vir dar um grande abraço com a palavra e com a voz a este homem, não é? Ele até disse-me: Olha, tu tens de cantar. Eu disse: Não, não pode cantar, que eu estou muito mal. É o Cíndia e a nossa estrela de é? noite, faça a vez dos mais velhos, porque também estamos a ficar cansados, não é? E depois, eu queria também ainda nisto, fiz assim alguns apalhados rápidos, que era um puro a esta coisa. Mas exato, temos, temos, temos, não é? <risos> <risos> <risos> exatamente. <risos> esta história, sinceramente, eu não estou aqui para vender um livro e acho que isto é como dizia Freud. A realidade fala por si. dispensa comentários antecipados. É? Isto é bom, este livro vai falar por si. Não é? Ler vai passar a palavra e vai ver que este livro é bonito, bonito pela história, bonito pela realidade, pelo conto, e é um livro que passa por Portugal, vai e vem, etc. Que tem relacional a relação com a SEF, não é? A forma como entre dois polícias um deles pensava de frente e havia um outro que era muito mais, muito mais humano, mais capaz. E, de facto, todas as coisas se enrolam-se de uma certa maneira. Isto é sinceramente bonito. Meu Deus, estás a ver, esta luta. É muito... Já estou a desligar isto, peço desculpa. Novas tecnologias. Não, exatamente, novas tecnologias. desliga a desligar isto isso. E agora não vai, já. Já, já. é sério E então, uh, uh, pois, é uma história muito bem contada. Este livro, eu chamo isto, este livro, um livro inteligente, porque tem uma linguagem emocional. Este livro não é aquele ponto do livro clássico, quanto mais para trás, pior, em que o texto é de tal maneira elaborado, o português, ou o inglês, ou o francês, o que for, é tão profundo e difícil, quase sublinha por baixo. Quem não tiver a formação não se <risos> Mas este livro, este livro é perfeitamente afetivo. É um livro doce, é um livro bonito, é um livro fácil de ler. É uma linguagem que se consegue assim, tocar eu, estou lá e eu cá, ou vice-versa. É um livro que dá para ler. Chama-me um livro inteligente. E depois cria uma outra questão, a questão do vagabundo. Quem é, de facto, o vagabundo? O Quem é se um vagabundo é capaz de pôr o dedo no ar? E porquê? Porque realmente, isso de ser vagabundo, toda a gente pensa que um vagabundo é um sem, é um sem teto um tipo que não tem dinheiro. Mas vagabundiar, esta, esta palavra até é preciso dizer-lhe com alguma cuidado, não é? Não é? Não estou à procura da etimologia da palavra, <risos> mas vagabundiar, qualquer coisa de vago, e que não tem de facto aquilo que é, aquilo que é, qualquer coisa que não pode parar, continua a variar. E muitas das vezes há vagabundos que têm todas as condições, todas e todas e todas. E este vagabundo, vagabundo é tão especial, porque ele parecia um louco. Parecia um louco, tinha uma linguagem esquizofrénica, uma dupla personalidade, ou mais. Eu falava com aquelas pessoas todas que me surgiam na cabeça, e tinha um discurso de uma pessoa com formação intelectual. Aliás, esta doença pode, pode desenvolver silenciosamente e surgir aos 20 tal anos. Esquizofrenia, pior doença mental, e outras psicoses andais. E ele a descrever aqui, o final, eu disse, bem, este homem deve ser maluco mesmo. E depois vi que a vida dele mudou, ele conheceu o médico e o médico ajudou-me. E há uma outra personagem que também conhece o mesmo médico e o médico ajuda toda a gente. E este romance lindíssimo termina a dar-nos um grande testemunho, um testemunho para além de ser um testemunho que abre portas eu sou daquelas pessoas não sou um romântico sentimentalista sou sentimental eu acho que o amor é uma chave que abre muitas portas o amor abre muitas portas e o final daqui este livro o Emílio Lima consegue mostrar-nos como é que em vários caminhos que nos pode levar a mesma coisa, ao mesmo lugar, como é que esses homens, de portos opostos, um deles, atravessou a África Ocidental de Barco, morreram 15 e ele sobreviveu. E pouco tempo depois conhece o mesmo médico e depois até consegue abrir um negócio. E por arrastamento demonstra Deus o amarrar. Por arrastamento demonstra um grande caráter uma grande força nisto tudo é exatamente porque às vezes nós temos um dar pedinte ninguém dá nada por nós é verdade ninguém dá nada por nós e nós às vezes o que nos falta é esta sensibilidade de ter um médico de ter a sensibilidade também uma pessoa que está no mar uma, uma sensibilidade de ir buscar estas duas pessoas e trazê-las até ele motivá-las ajudá-las dar-lhes aquilo que eles precisavam e depois qualquer um deles o primeiro transformou-se num médico, como, como do doutor, o doutor Paulo, não é? Transformou-se num médico. O outro, um grandíssimo, o finado, empresário, que foi para a Inevisão. E foi contra a corrupção. Como se fosse no virado, não é? a contra a corrupção. Mas isso é para dizer que neste livro encontramos a força do amor, da solidariedade, do humanismo, da confiança do amor próprio, não é? tudo isto está retratado neste livro. Há uma visão de aceitação que é soberba neste livro, mas que está implícito. É preciso as pessoas, numas palavras fáceis, perceber que ele é um chamamento para nós colocarmos o livro que resta, o livro que falta. Eu já disse ao amigo, não a semelhança do Harry Potter, mas estou à espera de um vinhado de hoje. Um momento, não é? está lá. Os de não sei quantos e tal, eu disse que sim, eu faço o que puder, é. faço o que é. estiver ao meu alcance. E hoje estamos aqui lado a lado, Pronto, eu agradeço a vossa atenção. Então... Bem, antes de mais, muito obrigado a todos. Eu agradeço profundamente a vossa honrosa presença. Eu costumo dizer que. O nosso pensamento só é útil quando partilhado com os outros. Não nos valeria de nada pensar e escrever o que escrevemos se não tivermos ninguém com quem possamos partilhar. É com base nesta ordem de ideia que, mais uma vez, começo por agradecer a vossa presença e agradeço de maneira muito especial ao Dr. Pina por ter aceito o meu pedido prontamente, sem pensar duas vezes, nem pediu-me um segundo sequer para pensar Uh, não sei se era efeito da de... magia da nova tecnologia. <risos> uh, e agradeço o meu colega e amigo, poeta Edson Incocter. Agradeço a fantástica equipa de RTP e RDP, África. Particularmente aos jornalistas Valdir Araújo, Fernando Almeida, Nuno Sardinha pelo magnífico apoio na divulgação desta obra e nos eventos que tenho vindo a realizar. Agradeço igualmente as associações Associação Guineense para a Paz e a Democracia Associação de Estudantes Guineenses Lisboa e de Porto Rádio Bandaba de Jumbei Rádio Digital na Internet, ou seja, Guineense Primeira Rádio Digital Rádio Gumbé Meu grande amigo Ricardo Maria Plataforma Ginger DJ Ezra E os meus amigos Cidia Bayo e a nossa presente futura diva Greta Tavares sem esquecer o Vasco Casimiro Menute e a todos os presentes e já agora também gosto de agradecer os ausentes presentes em espírito especialmente ao meu grande amigo Miguel Barros, Chachú que foi determinante na edição desta obra a par do Valida Araújo Permitam-me agradecer a minha primeira leitora que não conseguiu e não consegue estar cá eu a René Tavares Freire Monteiro Lima ao meu primogênito Carlos Augusto Tavares Lima e agradeço aos meus familiares, meus amigos, colegas de trabalho e todos os que não mencionei mas que, direta ou indiretamente, fizeram-me acreditar que podia ir mais longe e contribuíram para a materialização deste sonho ali um dos meus sonhos é ver a geração hora habitar o um mundo mais justo, mais coeso, mais solidário, onde os excessos seriam o amor no coração dos homens, paz e abrigo para todos. Quer estejamos a falar da Suíça ou da Somalha, penso que um dos fatores do sofrimento da humanidade, e particularmente dos guineenses, preenem-se com o facto de muitas pessoas terem ou aceitam as responsabilidades, posições, cargos da Bão Quiriol Curo, sem estarem, no entanto, preparadas para as ter ou para as mesmas. E a questão que eu coloco é simples. Será que seríamos felizes se pudéssemos ter tudo o que queríamos, exatamente quando as queríamos? E é verdade que entristecemos às vezes por não ter o que pretendemos quando o queremos. Agora imaginemos uma vida que satisfizesse todos os nossos desejos, onde todos teriam o que queriam, sem precisarmos fazer absolutamente nada, apenas desejar. Seria fantástico. Eu julgo que tornaríamos infelizes, infelizes por não deixarmos, ou por que vamos deixar de sentir o prazer de lutar e conquistar o sabor e o gozo de vencer. De hastear a bandeira da vitória. Eu acredito devotamente que todos nós, ser humano, temos uma dimensão sagrada ou intransponível, que gostaríamos que permanecesse sempre inviolável, mesmo além da vida. No caso da Guiné-Bissau, que é a sociedade que conheço minimamente, há muitos precedentes abertos, porque os detentores de poder têm vindo a humilhar sistematicamente os seus adversários ou opositores. Opositores, melhor dizendo. No entanto, é assim que temos vindo a contaminar o país com um outro, que eu chamo, ou um apelido de outro termo, exclusivo, Que tem vindo a detonar-se em convulsões sociais, golpes militares, causando mortes em séries. Mas o mais curioso de tudo é que todos ficam impunes, Ninguém é culpabilizado. O país tem vindo a conhecer gritantes de inversão de valores. É como se passássemos a ter, sem exagero, é assim que vejo a sociedade, o que vou dizer, não seriam. Os carros estacionados nos cais seriam o lugar dos barcos. E os barcos atracados nas garagens seriam o lugar dos...